Estava pensando aqui em casa, imagina só você ser o ex-campeão interino dos Leves, um cara que em 15 anos de MMA só perdeu para Habib Nurmagomedov, Charles do Bronx e Dustin Poirier, que nocauteou 19 dos 23 adversários que venceu e ainda assim se zebra na proporção de 3 para 1 naquela casa de apostas azul das letras brancas que começa com S e termina com E. Contra adversário que tem 13 lutas profissionais de MMA E duas vitórias contra caras atualmente ranqueados Não me entendam errado Nesse caso, não acho que há grande assimetria o favoritismo do Rafael Fiziev contra o Justin Gate no UFC 286 do próximo sábado é absolutamente justificável. Por quê? Porque o americano que começou a treinar wrestling com 4 anos de idade, foi um fenômeno no ensino médio com 191 vitórias e apenas 4 derrotas, e no colegial chegou a ser o sétimo melhor wrestler até 70 quilos do país, simplesmente se recusa a usar toda essa habilidade. Senhoras e senhores, Justin Gate tem zero, repito, zero quedas conversadas convertidas em 11 lutas no Ultimate. A gente só o viu tentando alguma coisa em momentos de desespero, quando tava grog, semi-nocauteado, e o feijão com arroz apareceu no instinto de sobrevivência. A justificativa oficial é que o wrestling é exaustivo. O Justin Gate não quer correr o risco de morrer no gás, uma vez que a maioria das suas lutas são de cinco rounds. Para mim, a causa é outra. Acho mais uma questão de predileção. Se aos quatro anos ele não escolheu voluntariamente treinar wrestling, foi pelo boxe, pela possibilidade de nocautear, que o cara se apaixonou Ter poder de fogo nas mãos, a capacidade de derrotar com golpes singulares, é sedutor demais Você tende a ir pelo caminho mais rápido, impactante e rentável possível Mas tem outro fator aí, pelo que escuto, o Gate não gosta de treinar jiu-jitsu não rolou uma afinidade, não tem aptidão, sei lá. Mas ele não gosta de fazer o jogo posicional do grappling. Pro cara, o que vale mesmo é descer a marreta e se divertir no concurso de macheza, no melhor estilo old school. E não dá pra dizer que não funcionou pra ele. Com 19 nocautes em 27 lutas, coice de mula, pante de camelo e provavelmente patrimônio milionário, como é que eu vou dizer que o cara fracassou? O meu ponto é que não é porque deu certo que ele não poderia ter ido muito mais longe. Pelo potencial, a coragem, o culhão de abraçar todo tipo de risco que tem, o céu era o limite para Gates se ele fosse um pouco mais esportista e um pouco menos sádico. Imagina só se ele misturasse todo esse poder de fogo e essa coragem com 25 anos de wrestling no mais alto nível. Seria praticamente imbatível. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Contra um striker superior, como o Dustin Poirier, ele se recusou a usar o plano B e foi nocauteado. Também investiu tanto tempo no kickboxing na última década e tão pouco tempo no grappling, que perdeu todo o ajuste e virou presa fácil no chão contra os especialistas Habib no Magomedov e Charles do Bronx. É exatamente por isso que ele é tão zebra no próximo sábado. Os apostadores não são bobos. É muito fácil juntar os pontinhos e concluir que um campeão mundial de Muay Thai é o striker mais refinado. E ao mesmo tempo, o Rafael Fizev não será incomodado pelo wrestling do gate. O que me causa espanto é, por que não mudar agora? Por que não corrigir o curso? Pegar o Fiziev de surpresa, quebrar a banca e voltar a disputar o cinturão dos leves. A ocasião não poderia ser melhor. São só três rounds no FC 286. Se conseguir duas quedas, uma em cada round, mantendo o adversário no chão, já tá com o resultado debaixo do braço. Muita gente aí culpa o Trevor Whitman pelo unilateralismo do Gate, afinal o cara que construiu o seu, sua carreira no MMA é um treinador de boxe. Mas pelo amor de Deus, cadê a responsabilidade individual? Cadê o controle das rédeas da própria carreira? Gente, o principal parceiro de treinos do cara é o Camaro Usman, que não foi wrestler All-American da primeira divisão como o Gate e, cujo wrestling foi absolutamente fundamental para todo o sucesso que teve. Eu tento ser otimista. Acho que, enquanto há vida, há chance. Por mais que algumas atuações do Gate no passado tenham sido divertidas, porém esportivamente frustrantes, ainda dá, o... dá tempo de mudar o curso aos 34 anos. Ele pode trocar porrada franca com o Fizev e ainda assim prevalecer, Pode, com o punch que tem luvas de 4 onças é possível Mas o Gate não é o favorito para vencer numa briga de foice no escuro Fiziev se movimenta melhor, controla melhor a distância Bate tão pesado quanto e no momento tem o queixo mais resistente Agora, se o Kigishanese estiver preocupado em ser derrubado A postura dele, a desenvoltura para trocar muda completamente E o Gate não precisa nem derrubar, é só fintar, fingir, enganar O histórico do americano sugere que nem haverá tentativa Se bobear, o Fiziev tá tão confiante que não haverá, não terá que defender quedas, que nem treinou wrestling no camp lá na Tailândia. Então fica aqui o meu apelo. Gate, meu filho, por favor, não seja burro. A janela de oportunidade é pequena. A hora de fazer o necessário para vencer é agora, contra um campeão de Muay Thai. Lembre-se do seu passado. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse casamento? Vocês estão tão preocupados quanto eu pela saúde do cérebro do Gate, que se recusa a fazer Fazer o que sabe fazer de melhor ou não? Vocês acham que ele vai trocar porrada? Vai prevalecer? Ou de repente vai usar o wrestling? Para quem é o grande favorito? Vocês acham que o Fizev é o favorito mesmo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Por favor, deixa o like para o 6 Round continuar correndo aqui no menu lateral do YouTube. E não percam a nossa última resenha, a minha última resenha, que foi sobre Camaro Usman, como ele está na corda bamba, numa situação mentalmente, psicologicamente muito delicada para essa revanche com o Leon Edwards. Né? A carreira dele pode simplesmente colapsar. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.